Shalom a todos. Vou relacionar duas coisas aqui, mesmo sabendo que existem muito mais do que isso. Em primeiro lugar, qual a razão dos discursos vistos atualmente, pregados nos templos religiosos e em demais locais em forma de ódio? Será que isso será aceito pelo Criador? Não estou dizendo que em, em todos os lugares são feitos dessa forma que eu estou aqui declarando se o próprio Salvador não pregou nada a esse respeito. O seu discurso sempre foi em relação ao amor ao próximo e não ao ódio. Mandou abandonar o erro, que é o pecado. E não devemos comparar algo dessa forma. Outro exemplo a ser tratado aqui é quando Jesus estava no templo e acabou expulsando e derrubando as coisas de dentro do templo. Agora pergunta-se, por que ele fez isso? Foi por ódio? Claro que não, claro que não, mas sim por zelo, para preservar a forma de cultuar ao soberano Criador, de forma que não podemos misturar as coisas. É aí que entra o segundo tópico, entendo o raciocínio, Jesus faria por acaso tal coisa se não estivesse fora dos padrões conforme deveria? Se derrubou aquelas coisas foi porque aquelas pessoas estavam mercadejando dentro do templo, vendendo indulgências e não deveriam fazer tal coisa, fazer um lugar mais conhecido como casa de oração, uma casa de salteador, lugar de feira ou de outra coisa do tipo, mas sim deveriam tratar de um lugar que muitos deveriam estar dispostos a aprender sobre a escritura, que eram tratados sobre o Antigo Testamento, de acordo com o nosso entendimento, mas para os judeus seriam conhecidos como o Tanakh. e eram para ter os ensinamentos sobre o Criador, para viver essa prática, não deveria misturar tais práticas que foram acrescentadas como se encontraram naquele tempo, e hoje não é muito diferente. Muitos dizem que estão na casa de Deus, mas a verdadeira casa de Deus é o seu corpo e não o local que muitos denominam casa de Deus, que eles dizem que é o local que serve para fazer as orações, fazendo um lugar de barganha, querendo comprar o direito com Deus, querendo impor o seu querer sobre o Criador, como se o Eterno fosse um subordinado Colocando ele na parede e dizendo que é obrigação de atendê-lo em seu propósito, que o Eterno tem que fazer tudo o que pedimos. Se as Escrituras dizem que não recebemos porque pedimos mal, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. E não adianta ensinar as pessoas a serem. Esses tipos de pessoas que hoje existem impondo ódio aos seus semelhantes por várias ideologias, porque eles são idólatras, são homoafetivos, ou até por causa de cores, cada um será julgado segundo as suas acusações. Não julgueis para que não sejais julgados. E nada passará por acaso. Saiba o que todos serão julgados segundo as suas obras e deu mal aos mortos que nele haviam e a morte e o inferno deram aos mortos que neles haviam e foram julgados cada um segundo as suas obras e para quem chegou até aqui vou apenas colocar mais um detalhe sobre esses povos que declaram ser cristãos mas se não for da sua denominação não é um crente verdadeiro Vamos acordar. E para você seguir o Criador, não é necessário estar no templo religioso. Não quero dizer que as pessoas devam deixar de ir. Isso não cabe a mim. Cada um é dono do seu dever realizá-lo. E não depende de pessoas. Não quero convencer a ninguém para sair de suas denominações. Jamais. Mas fico triste com algumas tomadas de decisões que vem de pessoas com profetada que dizem que Deus vai puni-lo, se não obedecer. Como se Deus estivesse falando com ele, sei que muitas vezes o Eterno tem revelado para alguns. A esses, cabe a cada um procurar entender a que espíritos estão dando ouvidos. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto os conhecereis, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que, já agora, está no mundo. Nem todos os que ouviram serão chamados, e nem todos os chamados serão os escolhidos. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Por isso, não queiram tomar o lugar de Deus, que é o Criador abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashiach. Amém.